Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda direto e eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a ter uma vida de vitória e abundância, isso mesmo. Acredite em Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê aquele like, é muito importante para mim, tá ok? Bem, hoje vamos falar de um futuro incrível na sua vida frente. Isso aí, tá? Vamos lá. Em relação ao seu passado, você continua preso a Ele? Será que você tem esse estímulo de colocar um ponto de interrogação aonde Deus colocou um ponto final? Eu fiquei sabendo, algum tempo atrás, quando os caçadores caçavam os chimpanzés, sabia? Eles pegavam um barril, né? Enchiam de bananas e um furo na lateral do barril, do tamanho do suficiente da mão do chimpanzé. Então eles colocavam em um certo local. Coitado do chimpanzé, eles nem sabiam que aquilo era uma armadilha. Eles se aproximavam e colocavam a sua mão no buraco e pegavam a banana, só que na hora de tirar os braços dele, não conseguia. Por quê? Seu punho estava cerrado. Segurando a banana Então os caçadores facilmente Capturavam tá? Entenda Que a qualquer momento Antes de ser capturado O chimpanzé, facilmente ele poderia Abrir a mão Liberar a banana E recolhia o seu braço E se livrava do barril Mas ele não fazia isso Na verdade, ele nem sequer Ele tinha consciência do que aquilo Fosse uma armadilha eu vejo muitas pessoas hoje que vivem exatamente assim, eles não conseguem ser felizes porque na verdade elas ou eles né, não conseguem se libertar de lembranças de uma decepção, de uma perda ou de uma injustiça e você não pode deixar isso que aconteça na tua vida. Então o que você pode fazer hoje, você precisa se decidir, hoje se liberar, se liberar ou seja, se libertar de tudo aquilo que faz você se afastar de Deus. Se liberte dessas coisas. Não fique preso ou presa né, em algum, alguma coisa que te machuque, que te deprime, que te condena ou até mesmo te faça sentir algum tipo de culpa. Talvez você precise se reposicionar. Em relação a um jeito de pensar... Talvez você precise se liberar... Um perdão... Ou até mesmo se perdoar por algo que aconteceu... Talvez você precise... Talvez... Deixa eu me aproximar da câmera... Que eu preciso falar isso para você... Talvez você precise... Reparar... Que você só será ser feliz... Ao lado de alguém... Que não pensa mais em você... Sabe... Deus realmente quer que você viva as coisas novas que quer que você é, tenha novas oportunidades, quer que, que você conheça pessoas novas, faça novas amizades, mas como que você tem andado com a mão presa neste barril, mas carregado pelos ombros né? e, e o peso deles? Ou, não faça isso com você, hoje é dia de você se libertar. É verdade. Eu quero me aproximar aqui do vídeo para que você possa entender. Eu vou repetir. Ou não faça isso com você. Hoje é dia de você se libertar -se de tudo isso que tem angustiado, que tenha entristecido você, principalmente o seu coração. Pare, olhe para, olhe lá para trás. Coisas incríveis, né? Já vai acontecendo assim daqui para frente. Então, se você ficar olhando lá para trás, já passou, já acabou. Coisas incríveis vão acontecer à sua frente. Benças tremendas estão no seu futuro. Então, por favor, hoje termine e liberte-se de tudo isso. De um ponto final hoje mesmo. Dê um ponto final, acaba com isso. Para com isso. Esse, então, é o meu incentivo que você abre o seu coração, a sua mente. O seu espírito para receber e viver todas as coisas novas e incríveis que Deus já reservou para você. Acredite, Deus reservou para você tudo maravilhoso na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente. Compartilhe esse vídeo.